poderosa oração dos salmos 91 salmo 23 e salmos 30 começo o desejando que deus abençoa abundantemente a sua vida e toda a sua família inclui nos comentários nome de pessoas querida para que oremos por você e por elas deixa seu like inscreva-se em nosso canal e compartilha esta poderosa oração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 nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó oh Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.